E não é à toa que a radiestesia ela é tão utilizada dentro do campo terapêutico. Aliás, a radiestesia é muito mais utilizada do que a maioria das pessoas imaginam. Até mais do que eu imaginava tempos atrás. Uma vez eu estava conversando com o Antônio Rodrigues, e conversa vai, conversa vem, eu falei para ele, falei, ah, o problema nosso Antônio é que a radiestesia ela é pouco utilizada dentro do campo terapêutico. E ele falou, não Sérgio, a radiestesia ela é muito utilizada, porque a maioria dos cursos que você pegar de florais de cristais e de uma série de outras terapias de reiki tudo em algum ponto normalmente eles abordam a radiestesia né você tem uma proporção um número muito grande de terapeutas independente da técnica que eles utilizam que tem lá o pêndulo deles para ajudar a tirar dúvida tem o pêndulo deles para ajudar a fazer parte da análise e isso não é à toa, a radiestesia ela é muito empregada justamente porque ela dá bons resultados. E para você atingir melhores resultados ainda, o caminho é realmente você ter uma boa formação e desenvolver a sua própria sensibilidade, tá certo?